Olá pessoal, aqui é a Ana, engenheira acuícola do grupo Brasil Pince, especialista em reprodução de peixes e hoje eu estou aqui na propriedade da minha família é, de alevinagem aqui em Goiás e vou estar mostrando um pouquinho para vocês como que é feita uma despesca usando rede né? então aqui hoje nós vamos estar fazendo uma despesca parcial de alevinos aqui nós costumamos trabalhar com despescas por gravidade, mas como essa era uma, uma venda com uma quantidade menor de peixes, nós optamos em estar tá trabalhando com a despesca com a rede, tá bom? Então para vocês que querem aprender como que faz, faz para poder estar tá passando uma rede sem correr o risco de perder o trabalho, o seu peixe escapar, fiquem aqui no vídeo que já vamos mostrar para vocês. Bom, pessoal, aqui nós estamos passando uma rede para despesca parcial, um viveiro escavado. de alevinos. né? Esses peixes aqui nós vamos estar levando para classificação logo em seguida. Então, como que faz para estar tá passando essa rede, né? Fica aqui alguém na ponta soltando a boia e a chumbada para ela não ir embolada, tá enrolada, porque se ela vai, vai enrolada, é, fica alguns pontos, né? Onde ela tá enrolada que o peixe ele pode estar tá saindo por baixo. E também na hora do fechamento da rede, então ela tem que sair daqui é, certinho. Então vocês levam a rede até onde vocês querem é, fechar, né? No tanque. Aqui no caso a gente não quer passar no tanque inteiro, que é uma despesca parcial. Então o Pedro ele levou até o centro do tanque e fez a volta. E agora ele tá voltando ali com, com a rede. É, então na hora que vocês forem comprar uma rede, o que, que vocês têm que se atentar, tá? A rede, ela tem, se vocês forem pensar para fazer despesca no tanque todo, ela tem que chegar até a linha final né, do, do tanque, no comprimento. E na largura é sempre bom comprar rede a mais, porque algumas pessoas elas compram na largura exata do tanque. Só que na hora que tá passando a rede, ela precisa fazer esse balão, né, essa volta. Pra tá puxando os peixes para cá. Então, se vocês compram uma rede é, onde a largura fica exata ou pouca, né? Então, vocês não conseguem fazer esse balão e até dificulta um pouco na hora da passagem. Tá bom? É, em alguns tanques, onde são maiores, né? Alguns verros são maiores ou que tem bastante lama no fundo, é, é de comum e algumas pessoas lá no centro da rede, né? Ali no bolsão, é, empurrando com o pé a parte de baixo para tá tirando a lama. E em casos onde é muita lama mesmo, acontece, né, de amarrar é, corrente no centro da rede, lá na chumbada, e alguém vinha aqui no centro puxando ela para ficar para facilitar, né, tirar o peso do pessoal que tá aqui na ponta puxando a rede. Deixa eu chegar aqui mais próximo ao Pedro. Então assim, ó, quando vocês forem é, tá finalizando essa parte aqui, que chegar no barranco, é sempre interessante vocês escolherem um local né, onde tem acesso, onde não tem mato aqui na beirada, que depois vocês vão ter, vão ter que fechar ela. Ali no caso, ó, o Pedro ele começou puxando na parte de baixo, é sempre bom vocês adiantarem a parte de baixo da rede, a chumbada, para depois puxar de cima. Que aí vocês vão estar tá, é, passando a puxar simultaneamente. Por quê? Porque se vocês puxam é, mais a parte de cima, acaba que lá no centro, né, a chumbada ela levanta e o peixe ele sai por baixo. É, então é sempre bom adiantar a parte de baixo, depois puxar a parte de cima da boia e depois começar a puxar simultaneamente, igual o Pedro está fazendo ali. Outra coisa importante né, é jogar a rede até chegar no barranco, para eles não passarem por trás. E também ir ajeitando a rede durante o processo, igual está fazendo agora. Por quê? Se vocês não vão ajeitando a rede desse jeito aí, ó, o peixe depois no final, né, que ele vai juntando aqui mais próximo depois, é, ele vai ficar embolado ali, ele pode escapar, pode machucar o peixe, dificulta na hora da fechagem também. Então é sempre bom deixar ela retinha daquele jeito ali, pra poder não ter esse problema na hora do fechamento da rede, tá bom? É, algumas redes elas têm bolsão no centro né, um funil no centro dela e algumas redes como essa daqui ela é só uma diferença de tamanho né nas extremidades ela é tem uma altura menor e no centro ela tem altura maior então, então tem diferentes padrões e essas redes que elas têm na extremidade menor e o centro maior né para formar o bolsão como essa daqui é, como vocês conseguem identificar esse bolsão dela, né? É pelas boias. Se vocês observarem, aqui nas extremidades as boias elas são menores, depois as boias elas vão ficando maiores e algumas redes até as boias são de cores diferentes. O Pedro aqui tá finalizando. E agora já vai estar tá começando a puxar ali do outro lado. Por quê? É, essa explicação que eu dei das boias agora: se o José tivesse começado a puxar junto com o Pedro, ele teria puxado mais as boias para próximo dele, acabaria que ficaria na extremidade, tá? Então é sempre importante na hora do fechamento os peixes eles se concentrarem na região onde estão tá as boias maiores, né? Que é onde está o bolsão, no caso desse modelo de rede. E aqui agora os meninos já estão organizando para o fechamento, né? As beiradas aqui. Para não ter o risco dos peixes estarem embolando e fugindo. Uma coisa importante também, pessoal, é que quando o, a beirada do tanque ela é mais íngreme e principalmente alevinos, né, é sempre importante ter alguém aqui, ó, na, na, na parte da beirada do barranco, para poder puxar a chumbada, tá? Porque às vezes a chumbada ela fica mais para trás para não correr o risco dos peixes fugirem aí no caso eu vou dar uma pausa aqui no vídeo agora Que eu que estou nesse serviço de ajudar os meninos aqui a puxar a chumbada Nesse caso aqui a boia eles já chegaram Então agora eles estão puxando apenas a parte de baixo Então eu já ajudei os meninos ali a puxar a chumbada na parte de baixo Que é essa parte aqui da corda né Que tava na próximo mais ao barranco Vocês viram ali ó Que por conta da organização deles na hora da passagem da rede ó A rede ela saiu certinha sem estar tá embolada aí eles conseguem estar tá ensacando ela com facilidade. E agora eles vão estar é, tá colocando ali os ganchos para ajudar na fixação da rede. E que aí vocês usando esses ganchos, né, e não precisa de ter mais funcionários para poder estar tá segurando a rede, né? Que aí os mesmos funcionários que passou a rede eles conseguem estar tá fazendo os manejos aqui da despesca. <risos> Uma coisa importante é deixar a rede bem aberta para os peixes não ficarem embolados, tá? Porque nesse processo aqui da despesca, é, os peixes ficam se debatendo e, como pegou bastante peixe, eles podem estar tá perdendo muco, se machucando. Então, essa parte ela é muito importante. Então, sempre deixar bastante espaço para os peixes para eles poderem, para eles não estarem batendo um no outro, tá? Uma coisa também importante, pessoal, é que o manejo do alevino ele tem que ser bem cuidadoso. Pode estar colocando no balde, Pedro. Ó, vocês veem que o Pedro, ele coloca os peixes, ó, de uma forma mais delicada no balde. Que é uma coisa muito importante, tá? Porque tem alguns produtores que eles jogam esse peixe dentro do balde sem nenhum tipo de cuidado. Agora eu vou estar colocando aqui na caixa de transporte Estou que ajudando os meninos Então, se imagem ficar um pouco tremida agora Não reparem, tá bom, pessoal? Aqui na caixa de transporte nós já colocamos O sal o gesso A água ela já está com a água do tanque Porque assim, mesmo sendo da mesma piscicultura é, Os viveiros, né? Eles têm sua própria qualidade de água, né? Os seus parâmetros Amônia, pH... Nitrito, a temperatura aqui não varia tanto, mas os parâmetros em geral, eles são bem diferentes. Então, mesmo sendo da mesma piscicultura, é sempre importante estar tá fazendo essa aclimatização. E até mesmo na hora que eu coloco o balde aqui dentro do, da caixa, né? Vocês observaram que eu coloco um pouco de água dentro, tá bom? E aqui a, a caixa de transporte, ela já tá com a oxigenação ligada com o cilindro. baldinho para a caixa de transporte. Esses peixes aqui eles estão indo para classificação, tá pessoal? Que é outra coisa muito importante também. Vou pegar aqui com outro braço. Outra coisa muito importante também na hora de vocês comprarem o seu alevino. O alevino ele precisa, tá? Estar classificado, padronizado. Porque se vocês compram um peixe sem padronização, a tendência, né, é continuar até o final do ciclo. Porque onde o grande está, o pequeno não chega na hora da alimentação. então Por isso que é importante jogar uma ração bem espalhada né, na hora da alimentação, no tanque. E também comprar um peixe padronizado. Uma importância desse manejo aqui é que se ele é feito de mau jeito, o seu peixe né ele não vai estar tá aguentando o transporte e até a sua propriedade. E ele pode estar tá morrendo no mesmo dia ou alguns dias depois desse transporte devido ao manejo mal feito nos produtores, então por isso que é muito importante tudo isso estar de forma adequada na hora do manejo, porque senão depois seu peixe chega lá sem muco, sem escama, dá abertura ali para bactérias e acaba ficando doente. Esse foi o vídeo de hoje para vocês, espero que vocês gostem e que vocês tenham aproveitado o conteúdo, possam melhorar a técnica de vocês para poder melhorar a eficiência do trabalho na hora da despesca, a segurança de não deixar um peixe machucado, né, embolado na rede. É, a importância de fazer um manejo antes de entregar o peixe, principalmente aqui que é uma piscicultura de alevinagens, né, aqui a Aquacampus é, A gente sempre preza no manejo bom, usando produtos, sal, é, em todos os nossos é, manejos, nossas despescas Para poder entregar um alevino, né, um peixe de qualidade E a parte de passada da rede, né, a passagem da rede, não, é, não deixa de ser importante é, pelo contrário ela é muito importante também para ali na finalizada né o peixe ele não tá escapando ficando embolado ali na rede podendo machucar perder escama perder muco então vocês fazendo a finalização corretamente o peixe não embolar é e também o peixe ele não estressar para vocês ficarem passando rede várias vezes para conseguir pegar o peixe é isso aí é muito importante antes de uma entrega de alevinos e também peixes gordos tá então é para vocês que não trabalham com essa parte de alevinagem mas vão comprar os alevinos é busquem pisciculturas que tenham um manejo de qualidade antes da entrega do peixe de vocês para não acabar tendo mortalidade após a entrega tá bom então para vocês que querem algo é, mais específico entre em contato com a nossa equipe a os nossos contatos vai ficar aqui na descrição também vai ficar na descrição o link para rede de despesca rede antipássaro também não sei se vocês conseguem ver aqui no fundo é a rede de antipássaro que também é muito importante tá aqui tem muito mergulhão muita garça principalmente aqui na fase de alevinagem que o peixe está pequeno que é mais fácil de ser predado então ele vai ficar aqui no link. Para vocês é, a, re, a rede de despesca e a rede antipasso. E vocês querendo entrar em contato, entre é, por e-mail contato arroba, ou pelo WhatsApp 11 9 4704 8697. Caso vocês queiram fixo também, tem 11 20 21 5593. Qualquer coisa, estamos aqui à disposição.